Guerreiro dos Guerreiros, soldado aqui, novamente, depois de um bom tempo, né? Depois de bom tempo, sem trazer vídeo para vocês, né? Mas, estamos aí, ano novo, vida nova, como é que vocês estão? Como é que vocês passaram o final de ano? Como é que foi o Natal? Comeu muito? Chupou muito bife? <risos> Tomou muito toddy? Como é que foi? Deixa aqui nos comentários aí. Rapaz, que coisa, hein? Que coisa, que coisa, que coisa. Tomara que... É, eu acredito, né? Eu acredito, tomara não. Eu acredito que esse ano seja melhor para nós, né? Do que os anos que se passaram. E pra comunidade em si de Crossfire, né? O tão aguardado Crossfire HD, tomara que chegue. Tomara que chegue esse ano, que a gente tá esperando que a gente não aguenta mais esperar. Não aguenta mais sofrer desse Crossfire aqui. Mas enfim, vamos lá, sejam bem-vindos, você que tá aí me esperando, tava aí esses dias sem vídeo, normal, tô colocando a cabeça pra esperecer. é Lembrando que eu postei lá no Facebook, então se você não segue no Facebook, segue lá, porque quando não tem alguma coisa aqui no YouTube Quando não tem vídeo, alguma coisa do gênero, eu sempre tô explicando lá no Facebook, então é sempre importante você clicar aqui e seguir, tá bom? Vamos lá, vem que vem e vem neném Vem que eu tô boneco também, vocês estão com saudade dessa fala, né, dessa fala? Ó, o primeiro, primeiro vídeo do ano e o primeiro roletando do ano na nova caixa que chegou nessa atualização do mês de janeiro Que é a caixa Mecha Abelha, né, que tem a Sheitec, a M4, é, M14BR Mecha Abelha e a Colt Mecha Abelha, né Se a gente ganhar as três, a gente ganha a Cuca, então vem que vem, vem Neném Vem que eu tô boneco também, né? Eu tô roletando aqui no servidor Guerra na Selva, sem canal, tá? E é aquele padrãozinho, né? Aquele padrãozinho, vítima automático, pra não ficar boneco. Vítima automático e derno no manuel. Pra você não ficar com... É, não rimou. Pra <risos> você não ficar dedel. Gente, lembrando pra vocês que... É, ZP, quiser colocar cash aí, ZP rápido, fácil, cá na hora, sem demora, sem complicação. O link vai estar tá aqui na descrição. É o nosso parceiro e amigo aí, o Zé Louco ZP, tá? Então quiser, se você quiser comprar cash, pode ser para qualquer outro jogo, Zula, Free Fire, né? o PUBG, o Gift Card, Google Play, o Zé vende de tudo, tá? Então é totalmente confiável, só chegar lá, ó. Zé, vi pelo soldado, vi pelo boneco. O Zé vai te atender super bem. Tá bom, o seu chupa-bife? É. É. É. Bom, rapaz, bastante tempo. Ó, vou, vou, vou ser sincero pra vocês, tá? Vou ser bem sincero com vocês. É, eu tenho jogado bem pouco é, esses últimos dias, né? O Crossfire tem jogado bem pouco. Devido a vários fatores, né? Devido a várias coisas, então... Eu não sei como é que vai ficar, não sei como é que vai continuar o Crossfire, porque, infelizmente, vem caindo cada vez mais, vem caindo cada vez mais. E as melhorias é, vêm vem muito devagar, sabe? Demora muito para vir as melhorias, para chegar às coisas boas no jogo, demoram muito, né? E os problemas de sempre. Infelizmente, né? É um jogo que, que eu gosto muito que eu aprendi muito que eu criei uma comunidade né que aqui do canal um jogo também que fez ter vários amigos colegas aí bastante momentos bons né na minha vida bastante sorriso bastante alegria bastante dificuldade superação também mas que infelizmente não não não está lá no, no seus dias nos seus melhores dias né infelizmente não sei é grande parte da administração né dos donos do jogo quando eu falo de administração não estou falando apenas é, da Z8, porque a Z8 é só a distribuidora aqui do Brasil né, mas sim ter Mali Gate né Mali Gate que é os top é né? o, o topo lá, os donos, desenvolvedores e tudo mais que se abrange. Infelizmente aqui a gente vê bastante assim um como é que eu posso dizer? Descaso um pouco da nossa comunidade. Coisas que a gente não vê. Né? Se você aí parar pra pensar, ou, ou pesquisar, analisar. Lá na onde é a origem do jogo, na Coreia, né? No, na, na Coreia mesmo, o jogo é bem popular ainda. É bem forte, é bem disputado, é bem competitivo. Contanto é. Né? Que lá nós já temos, já foi aberto. né A gente falou no começo aqui, Crossfire HD já foi. É disponível pra geral Jogar lá o Crossfire HD Lá na China, lá na Coreia, né Já foi... o pessoal já tem Crossfire HD, já está jogando Já foi liberado pra, pra População lá E aqui ainda não chegou E ganhamos a caixa Vem que vem. ganhamos a caixa, não, ganhamos a eu Ganhamos a Sheetec, agora vamos hoje para a Colt, então É só para não Pra não perder o raciocínio Como eu estava falando, né lá o, o jogo já está disponível, o CFHD já está disponível e por enquanto aqui nada, never nem especulações nem datas nem nada, né? Infelizmente, infelizmente, infelizmente o Brasil, né? Ele tem subido muito, muito, muito aí em qualidade, tanto no cenário competitivo como no esportes e, né? Nos últimos anos aí o Crossfire através da, da Black Dragons e através da.. Do último campeão agora aí. Nossa, até esqueci. <risos> até esqueci o nome. Mas vocês sabem que o pessoal que ganhou agora. Fugiu um pouco da cabeça aqui do. O pessoal que ganhou. Então os últimos anos o Brasil tá se... tem se elevado em qualidade, né? Tem superado aí os próprios chineses, né? os temidos chineses. E você vê que não, não tem aquela.. É. Ah, o Brasil ganhou. Sabe, não tem aquela... Aquele evento, não tem aquela festa, aquela gratidão, aquele... aquele O que os, o que os meninos merecem, porque não é fácil. Seja, eu, não, eu não sei, né? Eu não sou jogador, mas... Devo eu, devo eu imaginar que são horas e horas e horas e horas de, de treinamento, né? São horas e... Eu ganhei mais um aí, falando aqui. São horas e horas de treinamento, são horas e horas dias e noites, perdi, assim, né, que eu digo perdidas, treinando, é, bolando de estratégia, bolando um monte de coisa para tentar se sobressair, para tentar é, superar né, os outros países e, e o Brasil tem feito isso com êxito e a gente não vê essa, essa, essa retribuição, assim, da parte dos jogadores, por parte da empresa, pros jogadores profissionais, pelo menos aqui no Brasil, a gente, se, se tem... Não é divulgado, mas eu creio que não Porque a gente não vê muito isso Contanto é que vocês o pessoal foi, foi Campeão é, Do Crossfire Stars, que eu, eu estava Que foi aqui na, na BGS Ano passado, 2019 E o campeão do mundo, né? C e o CF Investation, né? Desculpa, falei errado E agora campeão CFS né Que é o mundial E o cara foi campeão Além, da, eu sei que tem a recompensa né Tem o valor lá só que é, é dividido entre equipes, só que eu falo assim do jogo, do Brasil né, deveria ter mais coisas, deveria ter mais eventos, deveria ter mais coisas relacionadas ao título, né, comemoração, né, o pessoal ganhou, vamos fazer uma arma aí com o logo lá do, do, dos caras, tá? mas só dá um spray e um CP. Na minha opinião tá gente, eu, eu acho que é um pouquinho deixado de lado, né, um pouco não, é deixado de lado, né? é deixado de lado infelizmente. E o Brasil tem um potencial enorme, né? Os meninos aí jogam muito, o pessoal tá jogando muito e mereceu um reconhecimento maior por parte dos, do, do, dos donos, né? do distribuidor. Porque afinal foram campeões mundiais, né? Vencendo todos os outros países e não é tarefa fácil, não é tarefa fácil. Enfim, é apenas um desabafo, é apenas algo que eu queria dizer para vocês, né? E é aquilo, vamos aí, Crossfire Verde de guerra aqui, ainda vivo, em pleno 2020, né, se eu não me engano, no Crossfire aqui, Brasil, tá, gente, no Crossfire Brasil, se eu não me engano, ele completa 9 anos, esse ano, né, aqui no Brasil, né, no, no, no NA, acho que tem mais, tem mais de 10 anos, não sei, me, me corrijam aqui, mas eu creio que sim, porque foi, ó, foi em 2000 2012, 2013, né? 2012, 2013, estamos... É, 7, 8... É, 8 anos, vai fazer 8 anos que está aí. Então, 8, 10... É, mais, mais ou menos isso, 8, 9 anos que o Brasil está aí. E, né? Em meio a tantos jogos, em meio a tantas outras plataformas, a tantos outros jogos aí, bons no mercado e o Crossfire ainda permanece de pé. Capengando, mas tá de pé. Ferido, mas tá de pé, né? Porque só gosta a gente gosta na né? realidade a gente gosta então, a gente gosta de sofrer a gente gosta de jogar e tomara que que melhore né tomara que esse ano seja bom para nós jogadores de crossfire espero eu creio eu tomar tomara, tomara, tomara, tomar tomara, tomara. tomara muito porque senão vai ser engolido pelos outros jogos a a grande expectativa desse ano a grande o grande a expectativa, eu digo assim, pelo menos pela minha parte, creio que de grandes jogadores também e de outras pessoas que jogaram e pararam de jogar Crossfire por enquanto, estão na espera desse do Crossfire HD. Então a gente está nesse hype, né? É, pelo motivo de ter lançado já ano passado, final do ano passado, já ter, já ter é, lançado disponível lá pro o pessoal da Ásia, né? Da China, da Coreia, essas coisas aí. Chinês, né? Do, do pessoal da, da chinês lá. Então a expectativa é que venha pra nós esse ano, né? A, a, sempre atrasadinho. Ou o pessoal tá com muito medo do Brasil, ou não sei. Então querendo sabotar o Brasil. Porque lá, ó, quem assistiu a CFS aí viu que teve até o Showmatch, né? Teve até o. Já um mini campeonato lá. O, é, o pessoal jogando. O Crossfire HD. Então, quer dizer, os caras estão bem avançados assim no. Na, na, na jogabilidade, na, nas coisas, né? No competitivo lá. Enquanto aqui, os brasileiros, né? no caso a gente, ainda nem tem opção de estar tá jogando um jogo. Então, seria muito covardia, né? Ter, esse ano ainda, já ter um campeonato, oficialmente, do Crossfire HD. E o Brasil ainda nem ter treinado, né? Então, eu creio, eu creio que... Eu, eu, eu acho, eu acho, tá gente? Assim por tudo isso aí que tem acontecido eu eu acho que nesse primeiro semestre né desse ano 2020 o crossfire hd deva chegar e eu acho tá não tenho certeza mas eu acho e acho também que seja um lançamento mundial né simultâneo né em vários países acho eu porque tá quase dois anos aí de teste então é tempo suficiente para melhorar para fazer o que tem que fazer e várias outras atualizações aí que já tiveram nesse decorrer. Então. Né? É isso. É isso. É isso. Tomara, né? A gente espera. Então, quando eu falo o primeiro semestre, lembrando que o primeiro semestre são quatro meses. Então tem a gente em janeiro. Fevereiro. É, é, janeiro, fevereiro, março e abril. A gente tem até abril aí para saber se, se vai chegar ou não. Ou. Vamos ver. Em abril a gente vai saber, né? Em abril a gente vai fazer o vídeo. Ou se lançar antes, você é vê nesse vídeo aqui, comenta também. Não sei. Mas é isso, é isso, é isso. Estamos na expectativa. Bom, e por enquanto vamos levando com esse Crossfire de Guerra aqui. Com os erros, com os bugs, com o Vacu vem que vem. E é assim. Que é assim. E vai dar o que, né? Fazer o quê? Então esse foi o primeiro vídeo de 2020, tá? Peço desculpas aí por eu ter estendido, mas era, era, são, são assuntos que eu gostaria de falar, gostaria de comentar, comentar com vocês. E também peço sugestões, tá, gente? Se vocês quiserem saber o que, que vocês querem de vídeo, né? O que, que vocês querem ver de vídeo no canal aí? Vocês querem que eu traga assuntos assim, falando sobre tal tema, sobre tal coisa relacionada cruz. A crossfire, né? Com, com um vídeo de fundo, claro. Eu falando sobre o tal assunto, FHD é a crossfire em geral, o competitivo, essas coisas. Deixa aqui nos comentários, tá? pra gente tá fazendo, tentar trazendo tá algo diferente. Boa, salve, salve, Lohan, salve, não sei quem aí. Essa da voz nos seus vídeos, salve aí, salve, Yuri e nove, Liu e Liu en e o Mike, lorran W. E 9, muito obrigado aí pelos, pelos, pelo carinho e salve pra vocês. Tá bom, gente? Ficou um pouquinho longo, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. grande abraço e lembre-se, porque ser jogador de Crossfire em 2020 vai ser uma guerra. Foi, chupa bife, boneco. Tamo junto.